Olá, companheiras e companheiros, boa noite. Eu sou Guida Cali, sou servidora pública municipal em Campinas, sou monitora de educação infantil e também sou advogada. Coordeno toda segunda-feira essa roda de conversa que o Centro Cultural Esperança Vermelha faz. Agora, nesse período da pandemia, nós estamos fazendo essa roda de, con de conversa de forma remota, né, virtual, mas a gente, antes da pandemia, a gente sempre fazia essa roda de conversa de forma presencial lá na sede do Centro Cultural. Sempre a gente é, se aproveita né, de temas da conjuntura ou de temas específicos e traz um convidado. Hoje o tema da nossa roda de conversa são duas pessoas, dois companheiros que são ligados à educação, né, que é o professor Neude. Boa noite, professor. Tudo Boa bem? Dia, né? É um então, prazer tê-lo aqui conosco. E a gente tem também a professora e também a advogada, membro do Conselho Municipal de Educação, Adelaide Albergaria. Boa noite, Adelaide. Boa noite, Guida. Boa noite, professor Neude. Boa noite, Adelaide. Pessoal, o tema da roda de conversa de hoje é o avanço né, do ensino à distância nas escolas municipais de Campinas esse tema no início da pandemia, né, que teve a suspensão das aulas presenciais, foi um tema é, muito discutido, enfim, tanto entre os professores, educadores, como entre as famílias, os pais, né, os pais dos alunos, entre os alunos, enfim, e tem um debate aí, e esse debate ainda continua vivo, né, então, e hoje nós trouxemos esses dois convidados aqui para falar especificamente que no dia 30 de julho agora, o Conselho Municipal de Educação é, aprovou uma, uma medida aí que amplia a possibilidade da utilização dessas horas remotas, né, na, na consideração aí, considerando isso como é, nas, nas horas obrigatórias de ensino. Então, os, tanto o Neude, que é um professor que é do, do, do, do coletivo de educadores aqui de Campinas, um coletivo que reúne professores, monitores, enfim, educadores da rede que fazem um debate é muito sério sobre educação, está aqui representando, irá falar conosco, como a Adelaide, que é membro do Conselho Municipal de Educação sobre essa temática. Mas antes eu vou passar os recadinhos iniciais, tá? Primeiro é dizer que essa live está sendo transmitida na fanpage do CCV, é uma página no Facebook, porém, se você não tem, é, se você não é inscrito né, no Facebook, não tem um, um perfil no Facebook, você pode também acompanhar pelo blog da guida A gente faz essa, essa retransmissão pelo blog, para aproveitar o pessoal que não tem... É, página no Face, que não é inscrito no Face, tá? Então, e também se você quiser compartilhar para alguém que não tem Face, aproveita e compartilha pelo blog também. A gente pede para o pessoal que foi entrando aí na transmissão que nos dê um retorno sobre o som, sobre a imagem, como é que tá, para a gente poder ir melhorando aqui a transmissão, tá? Tem uma galera aqui conosco que, que opera as plataformas aqui para nós, né? Ou seja, essa live não acontece sozinha, tem muita gente transmitindo, muita gente trabalhando. Para que a gente possa debater questões aí de interesse né, da cidade, interesse nosso, né, da nossa vida, né, do nosso, dos nossos direitos, de políticas públicas, enfim. Temas aí pertinentes da conjuntura. Então, nos deu retorno sobre o som, sobre a imagem. Peço que vocês curtam a página né, do, do CCV, que vocês possam fazer comentários, compartilhar, comentar, fazer perguntas, que é assim que os nossos convidados derem um tempinho aqui. Eu repasso as perguntas para eles responderem e aí a gente vai tendo uma interação legal, tá bom? Então, agora acho que é hora de eu parar de falar e deixar os nossos convidados falarem um pouquinho. Olha, olha lá, já tem gente já, o José Carlos já está aí. José Carlos, boa noite. Bom, é, professor Neut, como eu disse no, começo, no início, né, é, esse é um tema ainda que tem muita divergência, muita disputa, muito, né, Muita, muita polêmica né, sobre eh, ensino à distância. É, enfim, gostaria que você falasse um pouco por né, que muitos professores, muitos educadores, inclusive eu, <risos> sou contra o ensino à distância, principalmente o ensino à distância como está colocado aí. Tá bom. É, boa noite, pessoal. Boa noite, Guita. Boa noite, Adelaide. Boa noite, é... Antes de falar especificamente sobre a questão da EAD, eu queria um, contextualizar um pouco a, o que foi a, a votação do dia 30 do Conselho Municipal de Educação. Então, é, Eu sou suplente no, do Conselho Municipal de Educação, de um cargo que, é, que pertence é, ao Conselho das Escolas Municipais. O Conselho Municipal de Educação de Campinas é um órgão que ele é composto por entidades né, não, são, não são pessoas, né, nós estamos lá representando grupos, né. no caso, nós, eu sou do Conselho das Escolas Municipais, que é, uma, que é um órgão que, é, que tem Campinas, é quase único, é um, é um órgão muito interessante, e nós temos uma cadeira, eu sou suplente, o ano passado eu era titular, esse ano eu sou suplente, né, e participei, né, por conta desse cargo, do, de uma comissão que fi, foi criada para estudar a alteração desse índice que foi para a discussão. O que é esse índice? Assim, quando começou a pandemia, né, ou começo no, no meio de março, né, a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia é, que era necessário, as medidas de afastamento e tal, a feitura de Campinas, ela tomou uma, uma medida naquele momento acertada, suspendeu as atividades, suspendeu as aulas nas escolas, né? Na sequência, ela alterou nosso recesso e começou medidas para que a gente fosse tomando contato com os alunos. No comecinho de abril, o Conselho Municipal de Educação se reuniu e deliberou que, das horas que nós trabalharíamos, porque havia previsão que a gente trabalharia remotamente com os alunos, e naquele momento havia a promessa da Secretaria Municipal de Educação, que foi anunciada pelo prefeito, né, lá numa live da ao que todos os alunos receberiam um clone book, né, para poder acompanhar o nosso trabalho, e havia essa, havia essa, essa perspectiva naquele momento, então, a, a, ela estava se preparando para é, que nós trabalhássemos à distância com os alunos. Nesse, nesse momento, o Conselho de Educação deliberou que das horas que nós trabalharíamos remotamente com os alunos, 15% poderiam compor as 800 horas legais. O que, que é isso? Né? A a LDB, ela estipula uma quantidade mínima de horas para cada modalidade de ensino. No caso, o ensino fundamental, a quantidade mínima de horas são 800 horas letivas por ano, né, para que o curso possa ter validade. É, estava ainda em votação, estava em tramitação a, a medida provisória do governo federal, que estipulava isso, não tinha sido votada ainda, mas ela estava, já estava em tramitação, é, e Nessa medida provisória, quando ela foi aprovada, agora recentemente, faz um pouco mais, de 15, faz 15 dias, um pouco mais, terminou a tramitação, ela virou lei, ela manteve a obrigatoriedade das 800 horas para o ensino fundamental e retirou da educação infantil, né, a, tanto a obrigatoriedade das 800 horas como dos dias letivos. Para o ensino fundamental, só foi retirada a obrigação dos dias letivos, então, nós temos que compor, que, que cumprir 800 horas letivas no ano, né? e isso é um problema enorme, né, como é que, como é que, se, como é que se faz isso. A prefeitura, eh, seguindo a, a orientação do Conselho Municipal de Educação, iniciou a, a, a, o, que ela, o que ela designou como atividades mitigatórias, o que, que, que era isso? é que as escolas trabalhariam com os alunos, remotamente, temas que os ajudassem a, a entender o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, ajudar essas famílias a saber como que elas estão, se elas estão bem, se elas estão passando necessidades, como que a gente poderia atuar nesse sentido. Muitas escolas eram trabalhos muito interessantes em contato com as famílias, né? Alguns deles podem ser encontrados nos, nos sites oficiais da própria prefeitura, né? mas era esse o ambiente que nós tínhamos, né? e é como a gente estava trabalhando, né, então, é, qual que é a diferença de algum outro sistema? Por exemplo, a, a nossa deliberação não, tra, não trabalha os chamados currículos formais, o que, que é isso? É sentar em frente ao computador e dar aula de ciências, por exemplo, aula de história, que é medicina, uhum. né, ficar falando para o computador na expectativa que os alunos do outro lado ouçam a aula ou é, participem e, e assim vai. Né? É, não tinha esse encaminhamento até então. Né? A gente estava fazendo outra forma de trabalho. Agora, recentemente, no dia 30, como a Guilherme já falou, o Conselho Municipal de Educação já havia feito uma reunião no, no começo de julho, tentou, pra, que a, a, a Secretaria Municipal de Educação solicitou a alteração desse índice. Né? Na primeira reunião do Conselho Municipal de Educação, isso não teve acordo, né? surgiu uma série de questionamentos ela adiou a votação, criou, o Conselho de Municipal de Educação criou uma, uma, uma comissão, e essa comissão elaborou um parecer que foi votado no dia 30, e esse parecer foi aprovado, é, retirando 15%. Nesse momento, pela votação feita, não há limite de horas que possam ser utilizadas. É, para quem não é da rede, para quem não é da educação, o que, que, que, é, que significa isso? Nós tivemos aula no fevereiro, início de março, essas aulas, aulas, evidentemente, né, elas compõem uma pequena, uma parcela das chamadas 800 aulas legais, né, e ainda tem gente trabalhando com a expectativa que a gente, nós vamos retornar para a aula agora em setembro, né. É, eu acho, o ponto de vista pessoal, é um absurdo isso, né, acho, muito, acho lamentável que se escuta isso, colocar as crianças em risco, né, né mostrar se uma brincadeira hoje nas redes aí, né? Primeiro, a vossa excelência, né? que os deputados, os vereadores não fazem reunião presencial e os alunos vão ter que ir para a escola assistir aula, né? Isso é um, é um pouco de demência, mas hoje tem muito demente no país, então não foge do que está acontecendo. Então é isso, né? Esse é o quadro da votação que foi feita, né? É, por que o tema é EAD nesse momento, essa votação, né? Porque... Na votação anterior que nós tínhamos, da, da singularidade dos 15% de atividades remotas, lá dizia o seguinte, o Conselho de Educação, é, as horas serão computadas ou não após o reinício das aulas presenciais. Tá? O que significa, significa o que isso na prática? Que nada impediria que quando as aulas retornassem, agora, setembro, final do ano, sei lá, nós faríamos a discussão de como se daria o reinício, né? e poderia decidir ou não quantas horas seriam utilizadas, não seriam, ou seja a questão é por que essa pressa? porque nesse momento, porque no meio da pandemia e as pessoas estão acompanhando o que está acontecendo já perceberam, né? que pelas já sabe na verdade que pelos estudos pelos estudos nós temos sobre o Brasil nós não chegamos ainda na metade do número previsto de mortos, né? a previsão muito alta de mortos, não chegou na metade ainda Estamos em ascensão no de casa e de motos, por que agora, nesse ambiente, alterar? Né? Uma das possibilidades é, de fato, né, é de fato a instituição possível da EAD. É preciso ficar bem claro assim: né? durante a reunião do Conselho de Educação, isso foi questionado. A secretaria disse, né, na voz do, do diretor do TEP, que não é essa a intenção da secretaria de instituir educação à distância no um ensino fundamental nosso que essa decisão só vale para nossa, só vale para a rede municipal de ensino fundamental, não vale para a rede particular, que é gerenciada pelo Estado, e não vale para a educação infantil, porque a medida provisória já retirou. Quando virou lei, ela, ela, a educação infantil não tem que cumprir horas em dia letivo, nós temos, a educação fundamental tem que cumprir horas em dias letivos. Então, é, abre a, a possibilidade, de fato, da instituição de, de, de, de, de, de AD disse que não, oficialmente disse que não é essa a intenção, mais há do fato. Qual que é o problema com isso? É, é, por que nós, do coletivo, o coletivo, como a Ligura já falou, é um grupo de profissionais de educação, né, não só de educação municipal, mas a maioria, que se reúne há mais de 10 anos, periodicamente, quase uma, uma vez por mês, um pouquinho mais que isso às vezes, periodicamente, para discutir educação e fazer propostas para, para a educação pública, fazer intervenções. Nós não somos sindicato, não somos organização regulamentar, nós somos, somos professores que, que discutem, propõem, né, e nós temos, a, tivemos uma boa intervenção quando foi discutido o plano de educação, foi bastante interessante. Tivemos uma atuação bem intensa quando foi discutido, quando a Falcone tentou entrar em Campinas, nós tivemos um embate muito forte com a prefeitura, com o pessoal do coletivo, né? E a questão, nós sendo é um coletivo acumulada, né, que é, não somos estudiosos, nós estudamos a educação o coletivo tem essa tem essa perspectiva, não só a, atividade, a nossa atividade militante, ela pressupõe tudo, né? e eu já falei isso em vários locais que participei, né, em relação à EAD, né, que então, alguém me mostre um estudo sequer, em qualquer lugar, que comprove que é possível instituir educação à distância para crianças né, de educação fundamental. Não há, não há nenhum estudo, pelo contrário, todos os estudos dizem o é, contrário disso, né, esse é um dos problemas, né? São problemas que não há não há comprovação científica, né? Logicamente, nesse momento, a ciência no Brasil não está não muito em alta, né? É, mas então, é, que triste. Mas, do ponto de vista do conhecimento acumulado dos estudiosos, não há. Não há é, nenhum estudioso que defenda isso, nenhum estudioso sério, né? Porque a gente pode achar em vários locais aí. Né? Hoje, hoje, o que vale, na verdade, é o WhatsApp e a internet, né? Aí você vai achar gente defendendo, funciona, as coisas todas. Mas estudos sistematizados, acumulados, não tem. Então, esse é um ponto que é importante. Não há comprovação científica de que funcione né, a educação à distância para crianças e educação é fundamental. A educação para nós é a educação de proximidade, de trocas, né? Os alunos aprendem entre eles, nós aprendemos com eles, aprendem conosco. E essa distância que a máquina impõe, é, dificilmente alguém possa dizer com seriedade que isso é que é aprendizado, né? Então, por isso nós considerávamos que era acertada a decisão inicial da secretaria de fazer, as as atividades mitigatórias, de fazer atividades de reaproximação, de compreensão de o que está vivendo as, as pessoas, isso é um dado. Outro dado que é importante considerar é que a nossa realidade, né, e a minha, a minha, especialmente, eu trabalho mais com o EJA, mas, no geral, a escola da prefeitura trabalha com setores mais periféricos da cidade, né? em que o acesso é, a, a, a, aos meios técnicos é bastante complicado, bastante complicado. Né? Então, pega uma família às vezes, né? Que tem seis, sete pessoas, em um celular, né? é, que hora é que ela acessa, que hora é que ela faz? Como é que você responde a questões? Né? Imagina se você ficar tendo aula, uma tentativa de regularização das aulas. Né, no celular, né, como é que você faz? A pessoa ficar ficar três, quatro horas é, conectada. Aí a gente até assim, é, mas a escola particular faz, né, nós sabemos isso, que ela, algumas escolas particulares fazem, a questão é, as crianças estão aprendendo ou elas estão cumprindo horas, né? Então, assim, essas são algumas questões que eu acho que vale a pena retomar, né, e são apontamentos iniciais, a gente pode continuar conversando, é uma roda de conversa, né? acho que a Adelaide já falar um pouquinho também, a gente vai, vai respondendo questões, talvez fique mais fácil para as pessoas, principalmente se tiver alguém que não seja da, da, da educação, principalmente os pais devem ter muita dúvida sobre isso, né? muitos pais acham que se, se dá aula pelo, pelo computador é funcional, o filho vai aprender, depois eu acho que é legal a gente, a, a gente conversar sobre essas questões, tá bom? Então, inicialmente é isso, e depois a gente pode continuar, tá bom, pessoal? É isso aí. Vamos lá, Dê, e aí, você é do Conselho Municipal de Educação? Isso, então, mais uma vez, boa noite, Guida, boa noite, professor Neus, boa noite a todos aqueles que estão, estão nos assistindo, nos ouvindo, é, boa noite para aqueles que estão fazendo essa plataforma, estar tá viável aí, a roda de conversa está no ar, e eu gostaria de começar, Guida, falando um pouquinho sobre a educação à distância. Então, quando a gente fala em educação à distância, existe agora, como tudo no Brasil, o um nós contra eles, né? Então, existe aquela tendência de dizer que o campo progressista é contra o EAD, e que o EAD é um caminho sem volta, que é a revolução, que é o futuro. Então, vamos pontuar algumas coisas. Óbvio que a educação à distância, quando ela foi pensada lá no início, ela foi pensada para levar a comunidades é, que não tinham a menor condição de, de fazer com que os seus integrantes pudessem acessar, por exemplo, um curso de especialização à distância, ou próprio, o próprio curso superior, que eles tivessem esse acesso. Mas o que, que aconteceu? O que, que a gente vê? Nós vemos que hoje o ensino à distância, a educação à distância, virou um produto. Um produto muito rentável. E existem até é, técnicas dentro de algumas instituições que não trabalham de forma muito ortodoxa, é, com um objetivo bem claro, de vender, ganhar o dinheiro durante um determinado ponto, e a educação que menos importa. Então, feitas essas considerações, antes que a gente seja acusado de estar tá, é, demonizando o ensino à distância, a gente precisa deixar claro para as pessoas o que é EAD e para que, que ele serve. O que está sendo feito hoje, tanto na rede pública quanto na rede privada, ou mesmo no ensino superior, não é a essência do EAD, é a transformação de aulas em plataformas remotas. Bom, vamos transportar isso agora, essa discussão, para o que está acontecendo na cidade. Então, a primeira reunião do Conselho Municipal, quando se é, fez a colocação das horas e da quantidade de atividades que poderiam ser feitas de forma remota com ações mitigadoras, maravilha! Ou seja, a proposta inicial era fazer com que o aluno não perdesse o contato com a escola. Vejam que eu, no primeiro momento, eu, eu, eu analisei é, até de, uma, de, um, de um ponto benéfico para o aluno, porque não estava se, se, se pensando exclusivamente aqui, o professor Neude pode me corrigir se eu tiver errada, simplesmente com um conteúdo. Então, não era uma proposta conteudista, era uma proposta no sentido de fazer com que o aluno não perdesse o vínculo Como o professor Neude colocou, tudo muito lindo, né? Vamos entregar Chromebooks, notebooks, chips para fazer com que o aluno continue conectado. Então, essa era uma proposta inicial. O que, que aconteceu quando surgiu a proposta de ampliação desse percentual? Vieram com um discurso, então, quando eu digo vieram, a secretaria veio com um discurso de que os professores estavam preocupados que essas atividades mitigadoras que foram feitas extra-muro, extra-sala de aula, extra-escola, não fossem valorizadas. Ou seja, já vem um argumento que faz com que os conselheiros que iriam votar se sensibilizassem no sentido de que Oba, a gente vai desvalorizar o trabalho do professor. E aí eu comecei a conversar com alguns professores da rede municipal e a conversa não era bem essa. Muitos, inclusive, estavam preocupados com esse discurso. Esse discurso apresentado quando, na verdade, o plano de fundo era outro. Na última reunião, é, eu, eu fiz uma, uma indagação, um questionamento da secretária, no sentido de saber se a secretaria tinha condições de dizer qual era o percentual de alunos que estavam tendo acesso a essas atividades remotas, e mais, não só o acesso, se a secretaria tinha condição de dizer qual era o retorno que foi dado dessas atividades. Então, para isso, os professores teriam ter um controle de uma sala de 30 alunos, por exemplo, 40 alunos, eu passei cinco atividades, 20 entregaram, 15 entregaram. Então, eu coloquei isso para a secretária, para a professora Solange, no sentido de que, olha só, a gente só pode pensar em discutir ampliação se a gente souber se o que está sendo feito agora está resolvendo, está sendo eficaz ou não, né? E aí, o professor Neude estava presente, essa reunião pôde acompanhar a reunião, houve uma, um tangenciamento para não responder exatamente. O que não me, não me deixou surpresa, porque hoje o MEC está é, aí na, na mídia, o MEC não tem condição de dizer qual é o alcance desse ensino remoto. Então, se o MEC não tem, é porque as secretarias de, de ensino estaduais e as municipais não conseguem fazer esse controle. Depois, eles usaram um outro argumento extremamente coeril e, para não dizer falacioso, eles usaram o argumento de que se nós não ampliássemos esse percentual é, de atividades remotas, nós iríamos prejudicar os alunos do nono ano, que estão para se formar e que, eventualmente, vão prestar, vão concorrer a uma vaga numa escola técnica foi aí que eu levantei a questão, se nós não temos qualitativamente um levantamento de acesso, de acompanhamento, de participação desses alunos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos chancelando a ida desse aluno que tiver condição material para buscar ajuda na iniciativa privada. Em resumo, esse aluno que saiu do novo ano, que não teve, é, ele teve a validação da conclusão do ano letivo, mas não teve o conteúdo, propriamente dito, que vai fazer com que ele consiga ser competitivo num vestibulinho, que ele tenha que procurar um cursinho privado. Isso se ele tiver condição de pagar. Então, o que nós estávamos fazendo? Nós estávamos abrindo, aumentando o abismo colossal que já existe entre os estudantes da rede pública e os estudantes da rede privada. Ah, Lá no conselho eu represento o Sindicato dos Professores de Campinas, que é o Sindicato das Escolas Privadas. Lá a gente escuta com uma frequência assim, estrondosa, que os pais das escolas particulares, quando eu digo escolas particulares, não de escolas em que a mensalidade custa de mil reais até dez mil reais. Os pais reclamando que não estão tendo condições técnicas de orientar os filhos em relação ao cumprimento das atividades nas plataformas. Uhum. Agora, se pais de alunos cuja mensalidade pode custar até 5 mil reais não tem condições, porque tem condições materiais, mas não tem condições técnicas, o que a gente vai pensar da rede pública em que a falta de condições materiais é algo gritante, como você bem colocou, Guida, no início, o professor Nildo colocou também com muita propriedade: um chip para um celular para quatro filhos que precisam acompanhar as atividades. Um pai que nunca ouviu falar em plataforma Google, em sala virtual, em CtrlC, Ctrl como é que esse pai vai orientar esse filho para desenvolver as atividades? Então, o que me preocupou né, nessa última reunião do conselho foi justamente constatar que o objetivo ali era simplesmente cumprir calendário. Isso eu deixei claro, no final. Eu, falei, olha, eu fico muito preocupada, inclusive porque eu vi no chat a participação de várias uh, pessoas, de cidades cidade civil, pais de aluno, outros educadores, se manifestando nesse sentido. Quer dizer, a gente estava ali para validar um calendário Pro forma para dizer, olha, o ano de 2020, com pandemia, sem pandemia, foi cumprido. O aluno do nono ano vai se formar e pode concorrer a uma vaga numa escola técnica. Isso é muito triste, porque a gente sabe que a realidade é muito diferente. E é mais triste ainda, e também aí eu vou pedir ajuda do professor meu, se eu estiver cometendo alguma impropriedade, no sentido de que a, a educação municipal, ela funciona, como foi falado lá várias vezes, em ciclos. Então, nada impediria que esse ciclo fosse concluído no ano que vem. A gente poderia juntar esse plano letivo, o que foi produzido, o que, em termos de, de, de ensino remoto, de aulas presenciais, e concluir o ciclo em 2021. E aí é que veio o argumento, então, mas a gente não pode prejudicar os alunos do nono ano, os alunos do nono ano não podem pagar essa conta, mas eles vão pagar a conta, eles vão ter que se matricular, se quiserem competir de igual para igual, com alunos da rede, da rede particular, num cursinho preparatório. Então, por isso que eu disse inicialmente que foi um argumento o um argumento falacioso, né? Porque não vai haver competição, eles vão ser prejudicados, Seria muito melhor que eles concluíssem, então, o nono ano, na metade do ano que vem. Fosse estendida essa, essa conclusão do ano para 2021. É, Guida, professor Neude, é muito triste o que a gente está vendo hoje em termos de educação, porque é, no Brasil está havendo, como naquela fatídica reunião ministerial do dia 22, né, uma ação no sentido de passar boiada em tudo. E é óbvio, é óbvio que isso é preparar o um terreno para daqui a alguns anos, mesmo o professor Neut, contrariando todos os estudos científicos que dizem que a educação à distância não é eficaz para ensino fundamental e ensino médio, então, a educação à distância, ela pode ser utilizada, e ainda com muita discussão, no ensino superior, para cursos de extensão, para cursos de pós-graduação. Ensino fundamental, ensino médio, é ensino presencial. Né? Então, se inicialmente eu tinha me empolgado com a ação da rede, no sentido de, ah, vamos fazer algumas atividades mitigadoras para fazer com que o aluno se sinta acolhido nesse período em que ele está fora da escola, por outro lado, na última reunião ficou muito claro. E, infelizmente, eu e o um outro conselheiro fomos votos vencidos, né? É, passou a ampliação desses 15%, provavelmente isso vai ser uma abertura para que se vai introduzindo aos poucos o ensino à distância, no, no currículo. Óbvio que isso tem a finalidade, tanto na, na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, diminuir gasto, tirar as pessoas é, do cenário, né, você tira o professor da escola, você tira o professor é, tendo contato com o aluno, porque educação é isso. Como defende o de professor Miguel Arroio lá da, da Federal de Minas Gerais, a escola é mais do que escola, né, professor Neude É, é sentimento, é emoção, é contato humano. É isso que faz com que o, o aprendizado do conteúdo seja eficaz. E retirando o aluno e retirando o professor, você vai fazendo com que a educação vá ficando cada vez relegada a segundo plano. Então, eu, eu, eu concluo essa fala inicial dizendo que o que a gente tem visto hoje, da rede, principalmente da rede municipal, é uma tendência de se cumprir calendário, se cumprir tabela. Vamos fechar o calendário, cumprimos, fizemos o nosso papel e o aluno pouco importa. Numa das reuniões do conselho, eu, eu também indaguei da professora Solange o que é que estava sendo feito no sentido é, de fazer chegar aos alunos da rede pública alimentação, porque a gente sabe que muitos alunos vão para a escola primordialmente por conta da, da, da alimentação, a educação estava vindo por tabela, porque eles precisam comer, a única refeição do dia que eles fazem é na escola, né? E, naquele momento, ainda assim, ia se fazer um estudo para, dali, duas semanas ou três, começar a distribuição. Então, uma ação que deveria ter sido pensada como sendo prioritária foi feita no meio, praticamente, é, quase dois meses após a, a suspensão das aulas. Em resumo, o aluno é o que menos importa. O professor... Ao contrário do discurso preconizado nessa reunião, é o que menos importa. Porque se os professores tivessem sido ouvidos, do jeito que eles disseram que ouviram, e a gente sabe que não foi feita a escuta, esse percentual não teria sido aprovado. O aumento desse percentual não teria sido aprovado. Então, infelizmente, Guida, é essa a realidade no nosso município. Bom, obrigada, pessoal. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês foram falando, né? E aí eu acho, que eu acho que o Neude pode responder isso, mas qualquer um dos dois pode responder. Veja, quando a gente fala assim, olha, é... deu essa ampliação, né? No, no número aí de horas, né? Na porcentagem aí, nesse percentual das horas, eles não podem querer justificar isso porque não tem. Falar assim, olha, abrir não pode, né? ter aula presencial não pode, essa é a saída. Né? É, não pode u, u, utilizar essa justificativa para falar assim, ou é isso, ou a gente retoma, né? Tipo assim, olha, é a forma como a gente resolveu para não retomar. Essa é uma, é uma questão. A outra questão, é, o Neu de tocou na fala dele, assim, não é de hoje. E a Adelaide também tocou, né? A gente sabe muito bem que hoje a educação, né, para muita gente aí, para esses governos que estão aí, não significa uma, um direito, uma política pública de direito, né? algo que está garantido na Constituição, não significa isso, né? É um espaço aí de muita gente ganhar muita grana, né? É isso, ver educação Exatamente. mesmo como, como mercadoria. E, e não foi a primeira vez que a. É, a prefeitura de Campinas tentou, né? O Neude passou, fala um pouco sobre isso, introduzir aí a, a, essas empresas, né, para para fazer a gestão, né, da educação, né? Tentou aí e teve um levante dos trabalhadores. Então, assim, mais uma vez, né? Os trabalhadores serão novamente convocados e não, não é um debate tão fácil de fazer, né? Porque eles têm muita máquina né, na mão contra a gente, né? e a gente tem que ficar ali todo dia debatendo. Enfim, acho que eu gostaria de lançar essas duas questões aí, se o Neu, de... depois a Adelaide quiser responder. Tá. Então, sobre a questão do, do argumento possível, é, é, é possível e provável que isso seja, seja dito, né? tanto que esse foi o motivo que nós, na hora, pedimos para que a, que a se posicionasse está gravado, né, então vocês voltarem atrás vai ser, vai ser feio, né, está gravado, eles assumiram publicamente o compromisso, né, de que não farão IAD, está tá gravado lá, tá? tá, mas que esse argumento que é o que é, é, o que é possível ser feito, convenhamos, né, nenhuma pessoa sã, nesse momento, defende ou pode dizer que as, as aulas deverão voltar em setembro, só um insano diz uma coisa dessa, né? Eu duvido qual é o pai ou a mãe que vai mandar o filho para a escola com o risco de que ele morra, né? Acho uma insanidade. Então, qual é o ah, falar, mas não pode voltar, que nós vamos fazer o quê? O que nós vamos fazer? Então, tem que... Tá, a questão não é... Essa questão ela é uma questão ardilosa, não é assim que, que, que é necessário. O que nós estávamos fazendo, estamos fazendo ainda, porque não houve alteração de orientação, é aula. A diferença é qual é? Ela não é curricularizada no sentido, como algumas escolas particulares fazem, eu tenho amigos que fazem isso, eles estão, estão tentando ficar sãos até o final do ano, e a prova é que não consigam, e o cara senta em frente ao computador às sete da manhã e levanta meio dia e meio. Fica falando com máquina cinco horas por dia. Entendeu? A FUMEC da prova prefeitura, que trabalha com primeira parte da série, eles têm que ficar duas horas e meia sentado em frente ao computador, com ou sem aluno, que é o registro é de ponto deles. Quer dizer, gente, nós somos profissionais, nós somos o quê? Isso é, é sério uma coisa dessa? É sério isso? Não é. Né? Então, a, a nossa discussão é, em relação ao percentual é justamente o risco que ele abre e permite de você efetivamente fazer a educação à distância, mesmo que você tente colocar o teu nome nisso é essa discussão, é você curricularizar dessa forma, né, que vai penalizar brutalmente o, o, os alunos, e os professores também, os profissionais, já estão... Desgradu... nós estamos trabalhando muito, muito, né, e não pode esquecer, gente, as gestões, os diretores da escola, tem algumas escolas, estão indo três vezes por semana, ou mais às vezes, na escola, para entregar, para entregar os alimentos, tem escolas que estão mandando trabalho para ser impresso na escola, e o aluno ir buscar, ué, mas estamos ou não estamos em quarentena? Ou a gente vai ficar, continuando essa quarentena meia boca, e as pessoas vão morrendo. Tem algum levantamento de infectados por ir buscar trabalho nas escolas, sabendo se isso aconteceu ou não? Tem algum levantamento de infectados nas unidades escolares, nos profissionais que trabalham lá? Tem um monte de profissional que tem para a escola. Boa parte deles terceirizados. Né? Como está a situação dessas pessoas? A atenção está sendo dada para eles. Então, isso é... É, é, é grave, é possível de fato que eles vão usar esse argumento, né? a gente espera que não, né? mas é, é, é provável. Né? E sobre os professores, né, que a, como a Adelaide falou, que foi usado esse argumento de que eles queriam, pra, né, estavam ansiosos por isso, é que foi criado um terrorismo né, dos professores, dizendo que ou alterava o percentual, esses 15%, para poder computar todas as horas que vão ser trabalhadas, ou eles seriam que repor Aí assim, ah, mas você tem que repor no sábado? Eu já dei aula? Então foi criado esse terrorismo, que é uma falsidade. Onde é que se descobriu, né? Por que que nessa situação de pandemia, né? Que vai que a gente tem que repor aula por quê? Como assim ia ter que repor aula? Entendeu? Então criou esse terrorismo com as pessoas. e Naturalmente, a gente mesmo. Algumas pessoas ficaram preocupadas, é natural, fica preocupado. Nós estamos trabalhando. E aí você vai ter que repor também. Agora, pensa os diretores de escola, você vão ir para a escola três ou quatro vezes por semana para, para entregar os alimentos, aí vão ter que repor também? Entendeu? Esse, foi muito ruim essa, essa argumentação que foi utilizada, né? e, de fato, alguns professores ficaram preocupados com isso, naturalmente, qualquer um, qualquer um ficaria né, preocupado com isso, tá? É isso, não sei se a Adelaide quer completar. Você tinha feito uma segunda questão, né? desculpa, Guida, essa era a questão da EAD, a outra questão que você tinha colocado, esqueci, desculpa. É a questão que a, a prefeitura, assim, os governos tentam, né, de alguma forma, lucrar sempre com a educação, isso, né? Isso, isso. Tentou dar então, um, a... um tal. É, há é uma tentativa enorme, de, o tempo todo, de, de vender pacotes, tal, tal. A gente tem que levar em consideração, a, a rede de Campinas tem, tem uma qualidade de profissionais muito boa, então a gente tem conseguido segurar um pouco esses avanços brutais, né, é, quem a tiver Privada faz, agora, é, qualquer pessoa pode fazer a pesquisa de ver, nesse, nessa nesse momento da pandemia, como que as escolas, que as grandes corporações educacionais cresceram, né? as ações delas nas bolsas, né? como que elas cresceram, como que a Croton cresceu, né, no momento, né? que estão incorporando unidades, comprando unidades, para fazer educação em distância. Então, então, há uma pressão enorme para que as redes públicas façam é, educação em distância, mesmo com outro nome. Não vou, vamos esquecer, faz mais de um mês o secretário de Educação do Estado de São Paulo, que estava com o Covid afastado, né, mandou o, o adjunto a participar de uma live em que ele anunciou já foi mais de um mês que o Estado de São Paulo não mais terá, o governo do Estado não mais terá apenas aulas presenciais. E quando acabar a pandemia mesmo sem pandemia, as aulas serão mistas, presenciais e não presenciais, já foi anunciado. entendeu? Existem cidades, né, e o é um momento está crescendo agora, que já anunciaram há algum, há algum tempo, isso movimento, na minha avaliação, mais ousado do que, do que Campinas, que não terão aula presencial, de maneira nenhuma esse ano, já anunciaram que não farão aula as aulas presenciais, e estão pensando como vão fazer vai encerrar o ano, porque, de fato, o governo, o governo federal botou essa, essa espada no nosso pescoço. Você tem que cumprir as 800 horas. Eles botaram essa espada no nosso pescoço. Né? que no, no, é, O governo federal, há um incentivo para a organização é, da educação. Eles querem privatizar a educação. E aí, já deu um dos caminhos né, de fazer isso. Né? E, e, a, e sobre, ainda sobre a questão das, das, das, das empresas que insistem em, em educação a, a famosa Falcone, que perdeu aquela discussão naquele momento, ela não foi embora, ela continua aqui em Campinas atuando, e está ainda atuando na cidade. entendeu Então, sim, foi, uma, foi uma, uma vitória parcial, nós impedimos que eles, naquele momento, foi um movimento dos trabalhadores, ganhou um grande vulto, nós impedimos... Que, eles, que o projeto naquele momento era, inclusive, trocar a gestão das escolas, para ter, terceirizar a gestão, a gestão das escolas, eles chegaram a oferecer uma, uma viagem gratuita para o Chile, para o diretor que aceitasse participar do projeto. Né? Que é. bafão, foi vergonha. Uma, foi uma vergonha, né? Mas eles não conseguiram entrar, mas não foram embora, eles estão aqui ainda, né? E tem mais empresas, mais empresas atuando na educação, né? É isso, não sei se respondi. Belayde, quer completar alguma é, coisa aqui? Eu, eu queria completar só dizendo o seguinte, a preocupação da Guida é extremamente real, que era a minha também, viu Guida? É, se nós não ampliarmos esse percentual, a gente não corre o risco de, da prefeitura vir e, olha, então, já que não vai ampliar, vamos voltar. Uhum. Mas, a, a educação municipal, ela tem uma característica um pouco diferente, pelo que eu pude perceber, professor Melody, me corrija aí se eu estiver falando bobagem, diferente da educação estadual. Por quê? Porque aqui no município, você trabalha com ciclos, e o ciclo não necessariamente é o ano letivo. Então, nós poderíamos concluir esse ciclo em 2021. Aí é que eles vieram com o argumento, quando eu fiz essa colocação, vieram com o argumento de que, mas e o nono ano? E o nono ano? Porque o nono ano termina na rede municipal e vai para o uh, ensino médio, que é estadual, seja na rede privada, seja na rede pública, seja nas escolas técnicas. Então, o argumento é, o, o aluno do nono ano vai pagar essa conta? Nós vamos fazer, e aí vem aquele, aquele discurso, né, professor Neo, de, de terrorismo. É, nós vamos fazer esse aluno pagar o preço? Então, você numa reunião do Conselho Municipal que é pública, que estão os pais lá, que estão alunos participando, da mesma forma que fizeram esse terrorismo, de que o professor ia ter que repor a aula, e como é que ia ser? Vai validar, não vai validar essa quantidade de atividades mitigadoras? fizeram o mesmo terrorismo. Agora, é um terrorismo que não se sustenta, porque o aluno, o, aluno, o próprio aluno do nono ano, se ele parar para pensar um pouquinho, ele vai ver que o déficit que ele, o déficit que ele teve esse ano de conteúdo vai obrigá-lo, com o diploma na mão, a procurar o reforço da iniciativa privada. Ele vai ter que fazer é, reforço, cursinho, seja lá o nome que se dê a isso. Então, nem buscar argumentos mais sólidos para ir implementando essa política nefasta de educação à distância, eles se deram no luxo, usaram argumentos muito precários. Né? E a educação à distância, qual que é o objetivo? Na iniciativa privada, a gente tem visto isso. É uma ação chamada ensalamento. Eles pegam salas de 40 alunos, três salas de 40 alunos, e... Compõem, é, completam, é, fazem a composição de uma sala só, com 120 alunos. Então, três professores substituídos por um só. Isso, obviamente, para diminuir material humano e para ganhar mais. Claro. Como é que a gente vê o Estado e o município? A médio e longo prazo, a tal das OS, a privatização da educação, essas empresas, elas vão entrar nem um pouco preocupadas, obviamente, com a educação, e sim com o lucro. E como é que elas vão ter lucro? Com o professor em sala de aula, quatro horas no período da manhã, quatro horas no período da tarde, mais as atividades essas? Lógico que não. Eles vão pegar três, quatro salas e vão transformar essas três, quatro salas em uma única sala, para colocar um único professor lá para dar aula. Com um detalhe, né, que é uma política que foi implementada nas escolas privadas, obrigando o professor assinar um termo em que ele cede os direitos autorais de imagem e de conteúdo, né? Algumas escolas privadas chegam a cara de pau, a chorra, de pedir para o professor, por exemplo, no caso dos cursos de direito, que não fale de número de lei, não fale de data. Por quê? Porque aquele conteúdo que está sendo ministrado tem que servir. É, de forma permanente, de forma permanente. Então, aquilo que nós temíamos está acontecendo, é a institucionalização da educação como mercadoria. Está se transformando numa mercadoria. Quando a gente está falando da, da iniciativa privada, já é muito preocupante e triste, porque educação é educação em qualquer segmento. Mas quando você fala de educação privada, você ainda parte do pressuposto que aquele que está pagando, ele tem alguma condição de escolha. Agora, os alunos da rede pública municipal, que não tem condição de escolher, vão ser jogados lá bem abaixo. Que é isso que a gente a está gente vendo acontecer. De forma triste, de forma real e, infelizmente, com um aplausos de alguns segmentos que a gente esperava que lutasse mais. Né? Alguns educadores que podiam estar à frente, falar as verdades que precisam ser ditas, enfrentar, é, né? e, e não, porque às vezes a impressão que eu tenho lá no conselho é que a gente está num conselho chapa branca, sabe? Um conselho para... É, é para legitimar tudo que a, a secretária faz, com todo respeito à pessoa da secretária, mas ela no dado momento da reunião disse, a gente precisa aprovar isso, eu estou saindo que eu tenho um outro compromisso e isso precisa ser votado hoje. Mesmo com a afirmação de que era um tema que demandava uma discussão mais aprofundada, um debate mais abrangente, não, a gente precisa votar isso hoje. Então, infelizmente, é o que está acontecendo. E a nossa esperança é que, mudando o governo, talvez essa postura mude, né? A gente tenha aí alguém preocupado efetivamente com a educação, e não a educação como produto. Vamos, vamos aguardar aí para ver se 2020 nos reserva um futuro melhor. Deixa né? eu colocar uma questão. Bom, 2021. Não, eu, só, eu vou falar, mas aí você já coloca a sua questão também juntos, para ver se... Acho que é importante a gente lembrar é, que aqui ninguém é contra né, é, o uso de novas tecnologias, né, o ensino, ajudar aí as novas habilidades, ninguém é contra isso. Né, o que está se falando é uma outra coisa completamente diferente. Né, o que está acontecendo hoje, e até mesmo querer considerar isso daí como ensino, né, o que está colocado, a forma como a Secretaria e, e, a, e o próprio e a própria prefeitura né, não dá nenhum, uhum. nenhuma possibilidade de recursos, não, não fornecer materiais para que essas famílias possam ter acesso de fato né, aos conteúdos e vir colocar é, dessa forma aí. Então, acho que seria importante a gente pontuar isso. E depois eu quero falar outra coisa, mas vai lá, Nilde. Não, duas questões. Primeiro, assim, né, se é lembrar que... Nós temos um plano municipal de educação que estipula que é, a participação democrática, a gestão democrática é um princípio e é lei, né? E nesse processo, a rede não foi ouvida, os funcionários não foram ouvidos, né? O Conselho das Escolas Municipais está elaborando uma pesquisa, já apresentou um resultado parcial dessa pesquisa, mas fiquem atentos, no dia 11 de agosto, vai ter uma audiência pública na Câmara, os vereadores e o Conselho foi convidado a apresentar os dados da pesquisa. Os dados parciais já foram apresentados, a imensa maioria né, de pais, né, porque está separado por segmento, a imensa maioria de pais e professores defendem a ideia que o ano de 2020 termine em 2021, se junte os anos, né. Então, assim, quando, quando foi ouvido, foi esse o retorno, mas é a parcial, então, acho que é importante, pode ter mudado, não sei, mas lá estava dando 70%, né, defendiam que o ano terminasse no ano que vem. Acho legal, se vocês pessoas interessadas, que, as, que no dia 11 assistam a audiência na Câmara para ver quando vai ser apresentado o resultado, a tabulação final da pesquisa, para ver esses dados, acho que é um dado importante. Foi apresentado esse dado parcial na reunião do Conselho, mas um não foi levado muito em consideração. Sobre a questão da tecnologia, você coloca muito bem, né? Nós, professores, é, é, professores não temos nenhum problema com tecnologia, nunca tivemos, né? E, o, que a gente não, o que nós não fazemos é, é crer nessa, nessa divinização da, da tecnologia, não pode esquecer, né? Quando surgiu o rádio, né? as escolas recebiam rádios, aí todo mundo dizia que era o fim do problema. Com o rádio nas escolas e acabar todos os problemas, ia acabar a educação, está resolvido, né? Uhum. Quando, quando surgiu os slides, né? As escolas recebiam uma lanterna, a pilha, o um slide, que agora é se resolver todo o problema do slide, né? Essa uma maravilha que era, tinha a projeção das imagens e tal, aí continuidade com o som, nossa, meu mais, mais ainda, né? Aí quando o, o, o cinema, as escolas públicas. Né, receberam projetores de filmes, com acervos de filmes magníficos, né, que deve estar na casa de alguém hoje, acervos fabulosos <risos> de filmes, né, que ia ser a solução de educação. Era o cinema na escola, ia resolver tudo. Né. Aí depois teve a onda da televisão, a televisão ia resolver tudo. Então, todas as escolas, e tem escola que tem um histórico de televisão até hoje. Todas toda as escolas, a sala, né? Toda sala ia receber uma televisão, não sei o quê. Aí quando chegou... É, é, a TV acaba as escolas receberam um cabeamento e, a, e é pronto, resolvido a educação. Agora é assim né? Aí depois veio o computador, né? Todas as escolas vão receber computador porque agora é resolver tudo, né? Tem, a, a, os pioneiros disso foram os Estados Unidos, né? O negócio de tecnologia eles botaram a escola, a carteira no computador. Dois anos depois tiraram, porque os alunos pioraram profundamente a apreensão do conhecimento piorou, atrapalhou não, e não melhorou. Então assim não é a questão de ser contra, nós temos que usar e não ser usado. Nós sabemos o equipamento, nós sabemos a tecnologia, então nós queremos usá-la e não ser usado por elas como como que a proposta, as propostas de AD que o pessoal faz, né? Que a Terei está colocando, esse é perfeito. Os profissionais hoje, alguns profissionais da rede privada, eles estão Sendo é, coagidos a assinar, e a tendência privada é muito democrática, ou você assina ou você. fora. Ninguém precisa falar que o cara vai ser mandado embora, ele sabe que se não assinar, vai ser mandado embora. Ou né? assina ou assina, é, assina ele... né? É, ele cede, dire... ele cede os direitos dele. né? Então, eles têm bancos de questões, tem textos sem autoria. Tem autoria. Eles podem usar é. à vontade, é a, a de eterno, né? Nós sabemos que isso vai acontecer. Vai acontecer. E fora o, o monitoramento, né, Nilja? de monitoramento, né, a gente não pode esquecer que nós estamos vivendo ainda sobre, né, um, um governo com mito dos traços fascistas, né, que se é fascismo tem repercussão lá na sociedade, de perseguição de professores, né, nós já vimos bastante, né, tentativa de controlar o que as escolas ensinam, né, assim, que não se... mas não foram derrotados, né, a gente precisa ter, ter clareza disso, né, o ambiente da agenda é muito perigoso, muito difícil e muito perigoso. Então assim, é, nós progressistas vamos colocar assim: nós usamos tecnologia e nós gostamos de tecnologia, não tem nenhum problema com ela. Só que nós não nos subordinamos a ela. Nós queremos usá-la, né? E sabemos usá-las, né? Então é isso, nós não tem problema de usar a tecnologia, nosso problema é querer trocar, achar que é possível, não é nem querer trocar, achar que é possível Achar que é possível pegar uma aula presencial, né? em que você, você percebe o sentimento do aluno, o olhar dele, porque assim, tem que ser professor para saber que é professor. Tem que ser professor. Né? Eu, quando eu ando na minha sala de aula, eu, eu vejo um monte de coisa em meus alunos, sei como eles estão se sentindo, o que está acontecendo, e em cima disso o trabalho. O trabalho não é só falar, ou dar, não é isso. Tem uma interação que envolve todos os campos, eu, eu, eu, envolve meu corpo, envolve o corpo dele, envolve tudo o olhar é fundamental na educação, né? é só ler Foucault, né? a importância do olhar na educação é fundamental, né? e a máquina não permite isso, por mais que você queira, não permite isso. Né? E as crianças, o corpo das crianças ficar horas e horas sentada em frente ao computador, isso é castigo, gente. É castigo. Eu tenho relatos de amigos dizendo que os filhos estão odiando é. estudar, eles vão, vão voltar, vão voltar para a escola quando voltarem, com ódio enorme de estudar, porque eles não suportam Ficar horas e horas em frente, a uma tele, em frente ao computador. É, é dramático isso. Então, nós temos que ser inteligentes, tentar pensar alternativas e não ficar. Assim, eu acho que até agora, a Aderade colocou muito bem, né, a decisão que foi tomada é uma decisão de, de cumprir tabela. Eu falei isso na reunião da comissão, vocês estão parecendo, a gente chama de cabeça de planilha, sabe? Eu preenche o númerozinho ali tá está tudo bacana. Não é isso, nós estamos lidando com vidas. Estamos lidando com vidas. Decisões que nós tomarmos dependendo de como elas forem implementadas, pode, nesse momento, objetivamente, matar pessoas. Porque nós temos que ser responsáveis. Né? Não podemos ficar tomando qualquer decisãozinha, porque precisa compor essas 800 horas, esse tipo de coisa. Tudo bem, a gente inventa maneira, vamos pensar a maneira de cumprir a lei, mas vamos preservar a vida, vamos preservar a qualidade da educação, vamos preservar a nossa relação professor-aluno, que a gente estava fazendo. A gente espera continuar, a gente espera que essa... Que essa votação só fique nisso e não, não alterem. Isso agora é uma decisão interna da, da SME, porque a SME ela tem, ela tem que regulamentar a deliberação do conselho. Ela pode regulamentar, ela não tem, ela pode regulamentar. Né? Então a gente espera que eles não alterem a, a relação que nós estabelecemos com os alunos, né? que com toda dificuldade, com toda dificuldade, é uma relação que estava progredindo, estava indo bem. Né? Então é assim. É, é isso. Delayde? É, eu só queria complementar, é, com a fala do professor Meldi, eu me lembrei de uma fala de um conselheiro. Então, quando nós estávamos fazendo o debate e as discussões acerca da validação ou não dessas atividades mitigadoras, se elas iriam valer ou não, um conselheiro simplesmente disse o seguinte, então, mas e o aluno que conseguiu acessar a plataforma, que fez as atividades... Ele vai ser prejudicado? Olha o discurso da meritocracia aí, ou seja, eu deixo para trás aqueles que não conseguiram acompanhar e vou privilegiar aquele que conseguiu acompanhar, aquele que tem internet em casa, que está bem alimentado, que o pai e a mãe conseguiram orientá-lo, o irmão mais velho, a avó, seja lá quem for. Né? Então, quando ele falou dessa maneira, eu falei, o problema é muito maior do que a gente imagina. Nós estamos vivendo é, um momento em que, se nós, que podemos, que temos essa visão, que podemos falar, se nós não abrirmos as nossas bocas para deixar claro que eles estão querendo deixar para trás quem não consegue, quem não tem condição material mínima de ter acesso à educação, essas pessoas vão ficar para trás mesmo, e isso vai ser um abismo que a longo prazo, a médio e longo prazo, a gente não vai conseguir recuperar. Por quê? Porque é o um discurso da meritocracia. Como é que eu vou prejudicar aquele que fez as atividades e conseguiu entregá-las, porque o outro não conseguiu ter acesso? Então, é tudo muito simples na cabeça dele, né? Tudo muito simples. E até para deixar claro também, Guida, conforme você falou para o também, de forma muito clara, ninguém aqui está contra a tecnologia, está endemonizando tecnologia, nada disso. A grande questão é, nós temos problemas muito mais sérios e estruturais na educação, que precisam ser discutidos antes de simplesmente preencher tabela preencher planilha e cumprir data, nós temos preocupações maiores, é um prejuízo, né, em termos, de ter seis meses sem sala de aula, um ano sem sala de aula, sim, mas o que, que é pior, é esse prejuízo da ausência de aulas no modelo tradicional, ou simplesmente dizer, olha, cumprimos com a nossa tarefa, Tá aqui, cumprimos as horas, vamos seguir o baile, porque é assim que a vida segue. Eu acho que não é por aí. E é esse o papel dos educadores, fazer essa discussão. Né? O professor Neude lembrou muito bem é, do rádio, da televisão, do computador, da internet. né E isso tudo por quê? A gente, quando fala em ensino à distância... Vem o modelo norte-americano na cabeça de todo mundo, né? Mas a gente não pode esquecer que Cuba não tem internet, Cuba está no ranking em termos de qualidade de educação. Então, não é computador, não é televisão que vai fazer o aluno ser melhor ou ser pior. É a forma como a educação é encarada, é a forma como as pessoas enxergam o que é a educação e para que serve. E educação é diferente de ministrar conteúdo, né, professor? é diferente de ficar despejando eu na ensino superior, Guida eu sento para dar aula de penal às 7 horas da noite termino às 11 da noite sentada aqui na frente do computador falando com um monte de gente que eu não sei se está prestando atenção se está interagindo comigo mas eu estou ali, porque na iniciativa privada eu preciso cumprir as horas porque a educação no direito no ensino superior não para né? e vamos embora só que, ali atrás da, daquela máquina, né, dessa máquina aqui, eu estou lidando com adultos. Quando a gente fala de criança e quando a gente fala de adolescente, a conversa é outra. Né? E até por isso que eu, eu peço até desculpa da minha indignação, viu, professor Neude? Porque a gente vê representantes do conselho, conselheiros, é, conselheiros tutelares com esse discurso. Quer dizer, né com esse discurso chancelar, sim, sim. chancelar aquilo que o Poder Público Municipal quer fazer. É, é a falta de compromisso, de preocupação real com aquilo que significa educação. Né? A essência da educação vai se perdendo. E nesse momento, o grande perigo, e eu acho que até por isso é muito louvável, Guida, a iniciativa dessa conversa aqui hoje, porque é uma forma de abrir caminho para ensino à distância. Eles dizem que não, eles dizem que não, mas é uma forma de abrir caminho, né? de precarizar o trabalho do professor, de precarizar a relação professor-aluno, é, de enxergar a educação como produto e um produto rentável. Então, eu acho que é muito importante as pessoas refletirem. Tudo que vier para crescer é válido, é, é bem-vindo, né, mas nunca esquecendo a essência. E quando você escuta um conselheiro dizer que a gente não pode prejudicar quem conseguiu atingir, quer dizer, a essência já se perdeu, a essência já não existe mais, porque nós estamos falando exclusivamente de meritocracia, né? então essa, para mim, foi a pior fala da reunião. Bom, pessoal, gente, vamos caminhar então para o final, né, é, quero agradecer as pessoas que participaram. Na verdade, eu queria continuar a conversa e colocar um, um ponto aí nessa discussão, mas acho que hoje não vai dar para a gente conversar. Mas acho que a gente tem que, sabe, a gente tem que conversar o seguinte, gente, ano letivo, na boa, né, gente? Nós estamos vivendo uma hecatombe, uma pandemia que, olha, esse, essa geração não viu, né, a gente... Sem precedente, a gente está tentando salvar a vida das pessoas, uhum. né? As pessoas que estão, as famílias aí, muitas delas, a maioria delas estão sofrendo muito questões nas, nas questões sociais, nas questões econômicas, tem gente que perdeu emprego, pouquíssimas pessoas podem fazer a quarentena, podem fazer isolamento. As pessoas estão assim, estão precisando de comida, estão precisando de, sabe, de atendimento que o Estado socorra. Então, assim, eu, eu, a gente, numa outra hora a gente pode conversar sobre isso, mas sabe, é isso, né, é, tem, a gente tem, sabe, de relatos que às vezes vem um pai e fala assim, ah, eu quero que dê conteúdo, aí a outra mãe vira e fala, olha, se, se a gente já está numa situação de sofrimento muito grande, se a escola vir por isso, meu filho vai ser mais prejudicado ainda. Então hum. olha só a situação, com quem que a gente está lidando assim, A gente é muitos de nós a gente não está nem sabendo o que está acontecendo ali na, dentro daquela casa. A gente tem vários, vários relatos, né? Como o Neude colocou aqui. Agora tem outros que a gente não, não, nem nem consegue chegar a nós à situação. E aí a gente vem por isso, né? Enfim. Então acho que é um debate que a gente vai continuar fazendo. Eu acho, eu acho que não vai ser a única vez que vocês vão vir aqui no Centro Cultural né, fazer essa, hum. essa roda de conversa sobre o tema educação. O tema da educação está, assim, como vocês mesmos disseram, está bombando, né? Desde quando... Acho que desde o, de, que iniciou aí esse processo do, do golpe, a educação tem sido... Né, começou lá atrás, desde quando... Veio aí a implementação da Emenda Constitucional 95, que retirou investimento em saúde e educação, que eles falam que é gasto, né? Então, saúde e educação foi os, foi os que mais sofrem. Hoje, a saúde está né, degringolada e a educação ainda está resistindo, ainda porque tem uma questão orçamentária ali que é obrigatória, né? É, e de lá para cá, são vários ataques. Ataque aos professores, ataque às, às universidades, né? ataque é, ao direito né, desse aluno em ter acesso a, né, a essa política pública, que é um direito, enfim. Então, eu acho que, não vai, eu acho que nosso papo não vai se encerrar por aqui. Né? Se encerra hoje, mas ele tem aí a segunda parte, eu quero já deixar aí é, renovado aí o, o pedido a vocês de, de poderem né, voltar aqui, comparecer aqui nessa roda e, e conversar com a, com a gente sobre essa temática. Então, eu quero indo finalizar aqui, agradecer as pessoas que participaram, está aqui a Ivone Nunes agradecendo, falando boa noite, Vanda Conte, o Cláudio, a Lurdinha aqui, o, a Maria Amélia falou boa noite, ótimo debate, a Lurdinha está aqui, a Carla Maria também, aqui é, participando da live, André Centurião participou, José Carlos Mariano o Pedro Paulo Medeiros, o Ricardo Escobar, a Adriana Neves também, enfim, o pessoal participando aqui, a Daniela falou ótimo debate, agradeceu a participação, a Regis, enfim, várias pessoas aqui, vários comentários, várias pessoas compartilharam a nossa live. Eu quero, é, antes de passar aqui para os nossos convidados fazer as, as considerações finais, falar, dar os recadinhos finais a eles, podem terminar, primeiro dizer que assim que a gente encerrar, passa alguns minutos, na página essa live é carregada, então se você quiser assistir amanhã, porque vale a pena a gente assistir, a gente entender desse debate, né, entender o que está por trás disso tudo, então se você quiser assistir depois, compartilhar, chamar alguém, marcar alguém na página para assistir, enfim, a gente conta aí com, com os comentários o compartilhamento né, de vocês. É, depois eu quero também agradecer pessoal que construiu essa live aqui, né? A Fabi é uma uma pessoa. Ó, a Maria Cristina aqui também está falando. Parabéns, debate esclarecedor, tá? Mais gente comp comparecendo aqui, compartilhando e se manifestando. É, agradecer a Fabi, né? Que que faz toda a transmissão aqui. Sem a Fabi, gente, eu não sou ninguém. Não sei, não sei operar esse negócio. <risos> A Sandra também aqui. Ótimo debate. Obrigada e parabéns. Obrigada, Sandra. Agradecer a Paula Viana também que faz aqui as artes, né, do Centro Cultural. Agradecer o Júnior que opera no blog para que a gente possa ter também uma outra opção, né, de poder acompanhar os debates aqui. Em nome do Centro Cultural, agradecer os nossos convidados que estão aqui, o Neude, a Adelaide, dizer que esse debate foi muito rico e falar que a gente espera que vocês possam retomar aqui, enfim, espero que também vocês consigam fazer o um enfrentamento lá no conselho e na próxima falar assim, olha, a gente conseguiu, a gente derrotou os caras, <risos> é, enfim, isso e a gente conseguiu prevalecer na né, educação pública, ensino público, enfim, mas eu quero deixar aqui para vocês, é, depois eu falo né, da, da live de quarta, vocês tocaram no assunto, a live de quarta que eu que aí é na minha página, né, uma live que eu faço, não é do Centro Cultural, é o papel do Estado e a fome. Né? A gente vai receber também é, uma educadora, que é também no coletivo de educadores, né, uma professora, Adriana Macedo, e a Viviane, que é nutricionista e acompanha muito essa questão da segurança alimentar e desse debate que está acontecendo. Né? Ou seja, muitas famílias que teriam o direito de receber aí, né, os alimentos também não estão recebendo. Mas, enfim... Isso as meninas vão falar depois na quarta-feira. Então, a live de quarta, né? o papel do Estado e é a Fome, quarta-feira, 20 horas, na fanpage da Guida, tá? E aí eu quero passar agora a vocês dois, né? As, se vocês quiserem fazer as considerações finais aí, e eu já agradeço. É verdade, a hora de que começa. <risos> Obrigada, <risos> professor Leões. Bom, eu queria agradecer a, a possibilidade de participar aqui desse debate na pessoa da guida, agradecer o Centro Cultural Esperança Vermelha, o professor Neude, todo mundo que está aí por trás dos bastidores, fazendo essa, essa live ser uma realidade, e, na verdade, fazer um desabafo e um apelo, né? É, vamos pensar em educação como algo que transforma, mas de verdade que a gente possa fazer discussões sobre educação, levando em consideração o material primordial da educação, que é o ser humano. As crianças, o adolescente, o jovem que precisa ser alfabetizado, o jovem que está na faculdade, e não simplesmente como um número, como uma forma de vendermos resultados. Os grandes educadores, né, eu, eu sou filha de escola pública, estudei a minha vida toda em escola pública, sou filha de, de, de uma mãe professora de escola pública do Estado, e os grandes educadores, eles dizem que a educação, ela não pode estar atrelada com resultado, não se mede qualidade de educação com resultados. resultado. Então, a gente precisa pensar na educação além para além dos indicadores, dos resultados, das provas, e sim como um instrumento, e o um único instrumento, capaz de modificar essa sociedade. Então, mais uma vez, Guida, parabéns, eu acho que mais debates precisam ser feitos nesse sentido, eu lá no conselho, estou é, aprendendo muito com vários educadores, o professor Cláudio Borges, que está aqui, é um deles, fez uma fala maravilhosa nessa, nessa reunião do conselho, ensinou muita coisa do que é verdadeiramente ter compromisso com a educação. E eu acho que é isso, a gente precisa chamar, inclusive, professores para fazerem esse debate conosco, para serem ouvidos, alunos, a sociedade como um todo. né O que, que nós queremos para o nosso país? Nós queremos máquina de resultados ou nós queremos um país em que as pessoas sejam livres né, e emancipadas. E é só através da educação que a gente vai emancipar essa nação. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram. E estamos aí para uma próxima oportunidade. Se você precisar, estamos aqui. Obrigada, Adelaide. Obrigada, Adelaide. Para economizar, vou falar assim, ó, faço minhas palavras da Adelaide, tá bom? Não vale, <risos> mas, é, não, não vale. Não vale, professor Neu. É, é <risos> mundo também, evidentemente, né? Boa é, disposição se para debater outros temas que queiram. Que vou falar em nome do coletivo, acho que eu queria que eu possa falar que o coletivo está disposto a fazer debates, então, nos convide, que a gente se organiza e, e participa. Nós temos o interesse em discutir a educação municipal. Né? É, como a Guida falou, a, a situação não. não, não não demonstram, não há perspectiva de melhora por, por si, né, tem que lembrar que está em vigor, a a, chamar, a gente chamava de a PEC do fim do mundo, né, que congela o investimento em saúde e educação por 20 anos, né, a gente tem que levar em conta que o que está acontecendo na saúde, em parte do que está acontecendo, é, se não fosse o SUS segurar, a situação seria pior, né, mas o corte brutal de, de, de, de verbas, tem consequências, né? No que tá acontecendo no país, né? A pandemia, estamos vivendo, não é um fenômeno, não é a pandemia em si que mata, né? Só a gente só nós pegarmos os vários países do mundo, nós temos um países com zero mortos, pessoas que com baixíssimo índice de infecção, né? Então, não é, a, não é o fenômeno da pandemia que gerou os nossos 93 mil mortos e vai continuar morrendo, é uma política determinada. De como, de como fazer o serviço público, né, é uma, matar, opção né? Política, uma opção pra política, matar. é isso, né, o governo fez uma opção política, né, e isso tem consequências drásticas, né, então, o que nós estamos vivendo é o resultado disso, tá, e a educação tem um papel, evidente, nisso, né, a negação da ciência que está sendo feito hoje tem um papel, um papel nisso, né, as pessoas não compreenderem, acharem que isso não tem importância, né, não aceitarem as coisas que, que que os estudiosos falam, é perigosíssimo, né? Então, assim, é, a gente precisa incentivar a educação, né, lutar para que ela seja cada vez mais pública, mais acessível a todos, né? É, que as camadas populares que têm mais dificuldade tenham acesso à educação de qualidade, né? E não pode esquecer, nunca em Campinas já foi referência nacional em educação, e nós estamos perdendo isso, é, lá, é lamentável, tá? E, novamente, eu estou à disposição para outros debates aí, tá bom, gente? Obrigado pela audiência, obrigado quem nos ouviu, quem tem a paciência de ouvir a gente, tá? Obrigadão, obrigado, Guida, tá? Fica à disposição. Aí. Obrigado, Adelaide, beijo para todos. Eu que agradeço, pessoal, eu agradeço muito vocês, né? Agradeço ao coletivo de educadores, agradeço a Adelaide, o Simplo enfim. E agradeço vocês por disponibilizarem né, a militância de vocês a estarem aqui, debatendo esse tema tão importante conosco, e também a militância da vida de vocês em defender a educação pública. Né? Então, a gente está junto, nós estamos juntos e juntas né, nessa defesa. Tá? Agradeço muito, muito, muito. Um beijão a todos. Antes de, antes de terminar, não saio. Eu preciso fazer minha, fa minha fala final. Então, para terminar, a gente sempre termina assim, ó. Bom, boa noite a todas e todos. E fora Bolsonaro, fora o melhor, fora seu governo e suas políticas. Fora Bolsonaro. Fora. Fora Bolsonaro. Tchau, gente. Tchau, tchau gente. Tchau.